Você esquece você vai morrer. Atropelado. antes do Natal. Você eu, eu, eu, eu vai morrer antes do Natal. Você! Você mesmo é! Não se benza não! Não bata na, na, na mesa não! É você mesmo que eu tô falando! Você é com Pela e com arma. eu tô arma. eu Tô esse carrinho, tô querendo esse carrinho e praia. Eu não vou mais virar o Zé eu Tô curtindo esse carrinho, tô querendo nesse carrinho. Eu não avisei, eu avisei, eu avisei. Eu avisei. I don't understand it